Travessa da Estrela ou vulgo Maris Barros Belém do Pará dia 3 de junho não sei quando esse vídeo vai ao ar mas uma hora vai né sejam bem vindos a mais um vídeo do carro vlog Belém eu tô indo aqui agora buscar minha mãe no trabalho como eu falei no último vídeo é, como devido a pandemia Essas coisas todas, as paradas de ônibus Estão muito soturnas Não tem como ela vir de ônibus Meu pai também não tá indo, podendo buscar de moto Então eu tenho que largar o trabalho Um pouquinho mais cedo para poder dar tempo De buscar ela Isso até as coisas se normalizarem né? e, e é isso Agora eu vou pegar aqui a vinha Duque de Caxias E vamos embora até a cremação Cara, eu acho que uns dois vídeos atrás eu tava falando de, dos limpadores chineses no, no vídeo, né? Que, resumidamente, a história foi assim, acho que eu não, até não contei direito, mas tento fazer um, um resumo mais objetivo, né? O meu limpador de para-brisa direito, estava, eu comprei chinês e o material dele, paguei 10 reais e durou uns 3 meses, né? Só que acho que de tanto ele pegar, tanto pegar a insolação... Ele de tanto de pegar insolação ele acabou é, ressecando o plástico dele que é um material muito vagabundo e sol chuva sol chuva então o plástico tava meio que assim só esperando alguma coisa para para quebrar né que segura na, na arte de ferro lá e o limpador também já não tava legal a borracha dele não tava limpando Legal, esse aqui da esquerda ainda não troquei, ainda preciso trocar e por sinal, não tá legal também Então, eu tenho que ficar aqui pelo meio mesmo Então o que aconteceu, no sinal quando eu parei, veio um cara desses que limpa o vidro no sinal, que trabalha no sinal né Eu deixei ele limpar o vidro porque no final tava sujo mesmo, eu falei, ah vou dar uma força pro cara Tá ruim pra todo mundo na pandemia e tal, alguns centavos pra mim não vai fazer tanta falta, mas pra ele vai fazer uma diferença e tanto, né? E aí beleza, ele limpou aqui o lado esquerdo, levantou aqui o, para... o limpador de parabéns do lado esquerdo, né? E aí quando ele foi limpar o direito, quando ele foi levantar o, para... o limpador, a palheta, ele pegou pela palheta e não pela arte de ferro. Ele pegou pela palheta, quando ele puxou sacou a. Quebrou a, a palheta O que eu já sabia que tava a, a, Só esperando uma força Assim para Um empurrãozinho para quebrar Porque já tava nas últimas, cara Eu sabia que também não ia durar muito esse limpador E aí, beleza O que aconteceu? Ele pegou ajeitou deixou no lugar Até que ainda tava funcionando, né Só que quebrou de vez Não tava mais Se eu colocasse para balançar muito rápido Acho que a parte de soltar do carro E a arte de ferro passa no vidro E arranhar valendo esse Prejuízo em tanto. Mas enfim, o que foi que eu pensei na hora? Ah, eu... ah, quer saber? O limpador era velho mesmo, era chinês, sabia que ia quebrar, já tava pra quebrar. O cara tá aí no sol quente e tal. Eu peguei, nem falei nada, nem o, o trocado lá pro cara. Aí beleza. Aí lembre-se que esse vídeo eu tô falando sobre carro, mano. Né? Como aí na, na, na capa do vídeo e aí beleza né? ficou essa cena na minha cabeça o dia todo poxa o limpador quebrou agora vou ter que comprar outro e ainda não tava na minha expectativa não ia comprar essa semana e tal aí beleza quando foi de noite olha só o que aconteceu eu não eu podia ter ter tido os maiores motivos do mundo para xingar o cara do que eu quisesse podia estar e de repente sei lá pedir que ele me me pagasse um limpador de para-brisa novo, alguma coisa do tipo mas resolvi não, resolvi ficar, tava num dia bom resolvi ficar de boa, sabe? então... aí eu peguei, falei nada pro cara, ele seguiu o dele também me olhou com uma cara assim, tipo assim, não, ele vai me brigar muito e tal e... beleza quando foi de noite, meu pai chegou do trabalho Chegou com uma surpresa, eu fiquei até espantado, né? Ele chegou, falou, olha, tava no, achei lá no, no, no galpão lá da, da igreja Esse limpador de para-brisa aqui chinês, adivinha qual que era o limpador de para-brisa Era do lado direito e era o mesmo, o mesmo limpador que o cara quebrou Que, te, que tava aqui no meu carro O mesmo, cara, e o limpador tava lacrado, zero ele estava até com aquela proteção da borracha para colocar.. para não deixar a borracha ressecar, né? Tava com uma película protetora. Meu pai acha que os padres compraram um nipador para os carros da paróquia, aí compraram um tamanho é, maior ou menor. E acabou no servido, compraram outro, deixaram por lá, e meu pai perguntou se podia trazer, e falaram que sim. E lhe trouxe, achando que ele serviria no carro, né? E era o mesmo tamanho, o mesmo limpador chinês, cara, zero. Então, pra você ver, o karma, né? As coisas, eu acredito que as coisas que você faz, sejam ela boas ou ruins, elas acabam voltando pra você. Que nem no restaurante que eu tava outro, um tempo atrás, lá na parte da entrada tava dizendo assim, coisas boas acontecem com pessoas boas, né? Então esse vídeo sobre o carro, né? eu tinha todos os motivos do mundo para xingar o cara quando ele quebrou meu limpador de para-brisa, mas não resolvi ficar de boas. E aí no mesmo dia de noite, o meu pai chega com um limpador de para-brisa novo, o mesmo, tipo não era, não era o limpador de para-brisa assim, outro qualquer, era o mesmo, mesma marca, mesma marca chinesa que eu tinha comprado nos importados chineses, né? Então. Cara, que loucura, né? Pra vocês verem como. Eu fiz uma coisa boa e aí o universo me devolveu essa coisa boa. É, é, ganhei um novo, agora eu só preciso comprar o da esquerda, que eu não comprei. Se algum outro fanalinha quebrar, eu agradeço, porque eu vou ganhar um novo, não. Então não é bem assim, né? Mas eu acredito muito nisso, né? E a gente sempre tá acostumado a falar sobre karma, sobre tipo assim. Ah, acidente o cara fechou o outro e lá na frente bateu o carro. Ou então o outro mostrou que o toco fez alguma coisa errada pro cara e depois o cara caiu, escorregou e bateu ali a, a cabeça. Então jogou jogou alguma coisa no cara e depois lá em cima outra coisa caiu na cabeça do cara, tipo cocô de pombo. Então a gente sempre está acostumado a ver o karma do lado ruim. Mas esquece também que tem um karma. Do lado bom, né? o karma positivo né? Que a definição de karma é Tudo aquilo que você é, Planta né? que você, Tudo aquilo que você faz Que seja bom ou ruim Volta pra você O universo acaba te trazendo de volta né? Se você planta coisas boas Coisas boas te retornarão Se você planta coisas ruins Coisas ruins te retornarão que nem outro dia eu tava num, com um passageiro aqui no, no carro E ele falou assim pra mim, né Pra mim não, conversando eu acabei escutando, né E aí ele falou Não cara, tentei passar a perna só uma vez numa pessoa e me dei mal Ele falou que era jogo do bicho Aí a pessoa foi lá, fez, mandou fazer um jogo E aí ele fez uma pólice falsa Tipo assim, se a pessoa jogou é, Pediu pra jogar 20 reais, ele botou que a pessoa... Fez uma pólice falsa e depois fez uma comanda verdadeira, né? Com metade do valor, declarando metade do valor que a pessoa tinha apostado. E aí, isso que aconteceu, a pessoa ganhou, no, ganhou em cheio no, no, no jogo do bicho. E aí, a pessoa depois foi lá requerer o prêmio, né? E aí, ou seja, ele teve que cobrir o valor do prêmio. Então, além dele pagar a diferença do valor que, da, que a pessoa tinha apostado, os outros 10 reais... Ele teve que pagar o dobro que foi o valor do prêmio lá. Não sei quanto, mas foi com certeza o dobro, né? Então... <risos> são coisas do universo, como ele mesmo disse, né? Se você prega o mal aqui, tu acha que tá ganhando... Ele falou exatamente assim. Se você acha que tá fazendo uma coisa ruim hoje, achando que tá tendo vantagem agora, mas lá na frente, estão te tomando duas vezes mais, né? Então é bastante isso Você faz uma coisa Tentando enganar alguém agora aqui para tirar X vantagem Lá na frente a vida te dá uma reviravolta E te tira X vantagem Ou então duas vezes X é, é, é... Vantagens né? Te dá duas vezes mais prejuízo Do que se você tivesse feito uma coisa boa lá atrás né? Então é isso isso que eu tinha que deixar pra vocês hoje aqui no vídeo, curtinho hoje, é sobre o karma, né? Eu fiquei muito surpreso, de verdade. no mesmo dia. Porque aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia todo. Pô, o cara quebrou. Eu não sei se eu devia ter falado alguma coisa pro cara, pra ele ter cuidado com, mais com, com o carro das pessoas. Porque tem uns que não estão nem com cuidado do, de arranhar o vidro, né? Mas eu preferi ficar na minha, dar, dar uma ajuda pro cara. E aí, no mesmo dia de noite, meu pai chega com a mesma palheta que quebrou, idêntica. Só que nova, cara, zero. Então, agora eu preciso comprar só uma. Antes eu precisava comprar duas, e gastar, sei lá, 40, agora eu vou gastar só 20. Porque eu preciso comprar só a do lado esquerdo, né? Então é isso. Esta é a mensagem que eu tinha que deixar pra vocês hoje. Estamos aqui da Avenida Generalíssimo Deodoro Próximo em frente é Basílica de Nazaré Na Praça do Can. Não vai pegar porque a câmera tá mostrando pra frente Mas É isso gente Tá uma tarde muito bonita em Belém Até o próximo vídeo aí Não sei quando Mas valeu Falou, somos quase 3 mil inscritos agora galera Valeu, muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado o canal Nesses momentos aí Que eu não tô podendo andar de moto mas não vejo a hora de pegar a estrada e subir na moto novamente, beleza? Valeu, galerinha. Fui.